Ok, então, estamos é, gravando mais uma leitura comentada, na verdade, a segunda leitura comentada da obra Em Busca da Nossa Consciência. Esta leitura comentada vai ficar gravada e exposta em nossos canais no YouTube para que os nossos irmãos, nossos companheiros de jornada, de senda, de subida, da montanha do eu possa é, que não é, puderam estar conosco nesse momento possam então a, depois a posteriori acessar esse conteúdo e também ter a sua centelha o seu eu verdadeiro é, alimentado partimos hoje então da leitura de um poema que antecede a introdução a introdução Desse, desse livro, que é um diálogo entre mestre e discípulo, e se possível faremos a leitura também da introdução do livro, que é uh, muito interessante, uh, e do capítulo 1, um, se a nossa consciência permitir né? para esse momento, nós somos seres, como diz Bakhti, nós somos seres situados no tempo e no espaço, então, nós somos filósofos, somos, amamos a sabedoria e buscamos, não significa que nós a temos, nós buscamos. Né? Então, é possível que alguma passagem a gente não consiga comentar, né? alguma passagem a gente ainda não tenha um discernimento, uma interpretação justa dela, mas aquilo que nos for permitido, que a nossa consciência permitir, a gente comentará. Então vamos ao poema Quem és tu? Quem és tu que estás dentro e fora de mim, mais perto que os pés e as mãos e, no entanto, tão infinitamente longe e alheio que aceitas todo o meu amor e rompes todas as minhas amarras. Tu que te liberas no presente, elevando-te do mais profundo de meu ser. Tu que me conduzes por teus caminhos para acolher-me finalmente em ti. Dá-me a força de permanecer em ti e de percorrer o caminho a teu serviço e de tua força vencer a mim mesmo. Porque somente quando tudo for consumado da noite desta terra despertará a vida a rosa áurea na cruz, na áurea cruz. Esse é o poema que antecede a introdução do, da obra Em Busca da Nova Consciência. Um belíssimo poema. A introdução é, possui uma epígrafe que diz o seguinte, que o fogo do grande anseio que arde em nossos corações possa elevar-se como a luz de uma nova consciência, concedendo-nos a força para elevar-nos para além das muralhas da nossa prisão autocriada. Que nesse fogo, nessa luz e nessa força, possamos finalmente atingir a grande meta da existência humana e ingressar no novo campo de vida que já se encontra aqui e agora. Aqui tem uma palavra que é muito interessante a gente é, se deter um pouquinho nela. Prisão autocriada. O que seria isso? Bom, olha só. A gente, ao despertar, né, ao despertar a nossa consciência na linguagem, né, buscando aí Bakhtin, que ele fala que é, nós despertamos a nossa consciência na linguagem, uh, nós nos identificamos imediatamente com esse mundo externo e não com o mundo interno. Porque se a gente se identificasse com o mundo interno, a gente é, estaria se identificando com a nossa real essência. Mas a gente se identifica com tudo aquilo que pertence ao mundo do sensível, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso sentir, certo? Então, isso nos leva à criação de uma consciência eu, que mais à frente, no capítulo 1, um, a gente vai saber como isso surge em nós. Essa consciência eu, ela é para nós como uma prisão. E é, ela é tida aqui como autocriada porque nós criamos, né, por meio da, da, das identificações com isso tudo que pertence ao mundo do sensível, que a gente vê que a gente toca, que a gente sente, que a gente experiencia, né? isso tudo vai criar uma ilusão de que essa colcha de retalho, esse monte de fragmentos, de experiências, é exatamente o que somos. Então, isso é uma prisão, porque nos prende a uma ilusão. Por isso que eles falam, que, ele, que, que aqui no livro fala, para que a gente possa se elevar para além das muralhas da nossa prisão autocriada. Então, o caminho do autoconhecimento é exatamente aquilo que vai é, nos permitir transpor os limites dessa consciência eu, sair dessa ilusão, desvelar, né, tirar esses véus que é, encobrem os nossos olhos, da real essência, da, rea da realidade, né? porque nós não vemos a realidade, nós vemos apenas a ilusão, porque esses véus encobrem a nossa visão. Né? E aí a gente pode lembrar um pouquinho né, da obra Isis Sem Véu, de Madame Blavatskaya, que vai eh, nos trazer essa ideia de que a gente precisa se autoconhecer, para conseguir ir tirando esses véus da ilusão que nos encobre a realidade, a real essência. Conversavam discípulo e mestre sobre o despertar da consciência. Fala do discípulo. Mestre, quem é aquele que nesse instante em mim diz? Eu? É uma voz? Um pensamento, um sentimento ou uma sensação? Ele está em minha cabeça, em minha mente ou em minha imaginação? Em que parte do meu ser ele se encontra? Estaria fora ou dentro de mim? Perplexo ao perceber que não poderia definir seu eu, o discípulo silencia por alguns minutos e continua. Percebo que meu eu. Essa certeza sempre presente e absoluta de ser e existir, que me acompanha a cada instante que jamais me abandona, torna-se algo completamente indefinível, no mesmo instante em que me volto para ele. Não sei explicar o porquê disso. Quando silencio, ainda que por um instante, e nem mesmo um único pensamento circula em minha mente, atônito, percebo que aquele que em mim diz eu ainda está lá. Mesmo com o meu corpo imóvel, sem nenhuma respiração, emoção ou sensação sequer, nele circule, percebo que aquele que em mim diz eu ainda está lá. Essa é a nossa mente concreta, né, que grita o tempo todo, que não é capaz de silenciar. Percebo que aquele que diz eu não são meus pensamentos, nem minhas emoções ou sensações. Ainda que minha mente se apagasse e meu corpo desaparecesse, aquele que diz eu ainda permanece lá. Ainda que meu último apego se apagasse, como a chama bruxeleante de uma vela ao vento, aquele que diz eu ainda está lá. Além da mente, além do corpo, além do apego, ele permaneceria como espelho sem luz, invisível no âmago de meu ser e no entanto ainda presente. Quem então é esse eu que permanece em mim para além de tudo, lá naquele lugar, ao mesmo tempo tão conhecido e não obstante, absolutamente indefinível, naquele lugar que não posso tocar, nem precisar, nem apontar, nem mesmo destruir. Após ouvir pacientemente os questionamentos e reflexões de seu discípulo, o mestre responde, esse eu que se encontra muito além de tudo é, ao mesmo tempo, aquele que percebe e aquilo que é percebido. Ele é a própria percepção, a percepção que conhece e reconhece apenas a si mesma. Ele é esse conhecimento, o cognoscere, a cognição. Ele é a própria consciência em si mesma. A consciência é essa força infinita, o impulso de conhecer a si mesmo, a força que se mantém, a força que mantém a grande roda da vida e de seus fenômenos em movimento, a força que anima e impulsiona Toda a manifestação, essa força é a alma. Quando que isso tudo se torna a prisão autocriada? Quando essa consciência fica centrada, fechada em si mesmo, servindo aquilo que é próprio da materialidade. Ou seja, essa consciência desperta, para aquilo que é pertencente ao mundo do sensível, aquilo que se vê, aquilo que se toca, aquilo que se sente, aquilo que se pensa. A partir disso, ela cria um centro e se fecha em si mesmo. Então, por isso, eles a, a categorizam, né, a classificam, a, a adjetivam como uma prisão autocriada, porque essa consciência eu, ela vai se fechar em si mesma, essa capacidade de perceber e ser percebida servindo a propósitos da criação, da manifestação e não ao Espírito Eterno, à centelha divina. Eu, consciência e alma são diferentes nomes para o único observador, perene e silencioso. Para o observador sem rosto e sem nome, sem rótulo, nem tempo, nem espaço. Para aquele que é o mesmo em mim e em todos os seres, o grande eu sem nome e sem rosto, a grande consciência una e unipresente em todos os seres, a grande alma que anima e move toda a vida. Olhe para dentro agora e perceba a si mesmo para além de todos os véus. Sim, perceba o ser. Ainda inquieto, o discípulo dispara uma série de novas perguntas. Mestre, o ser real, o eu, a consciência, a alma, encontra-se eternamente para além de todos os véus. Então, o que deve ser demolido em mim? Qual é a barreira que me separa ainda nesse instante de ser inquestionável, mas incompreensível presença, o que devo fazer quando me pedem para demolir o eu, o meu eu? O que devo fazer quando me dizem para construir uma nova consciência? O que devo fazer quando me apontam para o raiar de uma nova alma? O que é velho e o que é novo em mim? O que é mortal e o que é imortal em mim? O que é meu ser e o que é o único ser em mim? Se a luz é una, o ser é uno, e se a vida é una, o que é meu ser e o que é o único ser em mim? Se a luz é una, se o ser é uno, se a vida é una, onde se encontra o fim e o começo? Onde se encontra o velho e o novo? Onde me encontro eu mesmo em tudo isso? E a resposta do mestre. A luz é una, mas seus reflexos infinitos. O ser é uno, mas suas manifestações incontáveis. A vida é una, mas cada ser é único. O grande eu, a grande consciência, a grande alma são unos e indivisíveis. Porém, cada ser carrega em si um fragmento do grande espelho. Cada espelho reflete uma imagem. Cada imagem gera um reflexo. Cada reflexo, sua manifestação. A grande lei do amor universal é a lei da plena liberdade. Cada ser emana do insondável oceano, da onimanifestação, cada uma de suas infinitas e incontáveis ondas. O grande ser, a oniconsciência, a força motriz que une a ideia e a forma gera, vivifica, anima e desperta cada um de seus filhos. A grande alma reparte-se em incontáveis centelhas. A grande consciência reflete-se nos incontáveis espelhos da consciência de cada ser. Assim ecoam as palavras do antigo Egito na poesia indiana. Deus dorme nas pedras, respira nas plantas, sonha nos animais e desperta no homem, nos homens. Ele está falando aqui exatamente da centelha divina, da porção minúscula de energia primordial que habita em cada um de nós, não está fora, apartado de nós, o todo. O todo é como se fosse uma mônoda. Existe um centro e essa mônoda, ela se reparte em milhares de células que orbitam essa mônoda. O centro contém todas as células que estão em volta desse, desse centro, como cada célula que orbita esse centro contém um fragmento, reflete um pouquinho da identidade, da unidade desse centro. Isso é cada ser na existência. Ele disse ali... Ah, Cada espelho tem o seu reflexo, o reflexo da consciência una na manifestação. Exatamente disso que ele está falando, da nossa porção divina. Essa energia que jamais nasce, jamais morre. Portanto, ela é, nunca deixa de ser. É verdadeiro. Aquilo que nasce, né, que vem para a manifestação, num dado momento, e no outro é ocultado, aquilo que é criado, que é manifesto num determinado momento, e no outro é ocultado, não pode ser real, é ilusório. Apenas aquilo que uh, sempre é pode ser considerado então, perene, pode ser considerado verdadeiro. E isso é exatamente essa fração energética do uno, da unidade que nós possuímos. Deus é Deus, ou universal, é a grande e única consciência. Ele é o princípio que tudo move. Muitos questionam a razão do sofrimento e de viverem na dor do seu eu, isolados do todo. Eu mesmo me fiz muitas vezes essas perguntas. Chegou então dia e hora em que distingui uma voz não de fora, acima ou abaixo, mas dentro de mim, nas profundezas do meu coração. Um sussurro manso, um canto tênue, a voz do silêncio que Madame Blavatskaya diz. Né? Então, enquanto a nossa mente, concretamente, dos desejos, gritar, nós não conseguiremos ouvir esse sussurro, essa, esse canto tênue que se refere o mestre. Essa voz do silêncio só ouviremos quando nós, então, nos conhecermos, nos dominarmos, quando silenciarmos a voz da mente concreta, então, poderemos ouvir esse sussurro manso, esse canto tênue, a voz do silêncio de Madame Blavatskaia. Era uma voz que não me era estranha, apesar de achar que a estava ouvindo pela primeira vez. O sintoma do despertar é esse. Né? Quando a gente consegue ter um vislumbre dessa voz, ao mesmo tempo que parece ser a primeira vez, ao mesmo tempo a gente acha que não é a primeira vez, que já a conhecemos, que ela não é estranha. Parece paradoxal, mas o despertar é assim. Contava-me como a vida realmente poderia ser vivida pelos homens. Foi como se o mundo ruísse ao meu redor. Foi como se tudo ao meu redor se dissolvesse em nada, como nuvens em fuga. Foi como se visse um novo céu e uma nova terra. Havia lá onde habitava o homem um amor assim como tinha buscado. Foi uma sensação diferente. Assombrava-me. Um fluxo de alegria inundava todo o meu ser. Tudo o que via era acolhido em cada uma das fibras do meu corpo. Abriguei esse amor em meu coração e logo descobri que ele há muito já estava dentro de mim. Que sempre havia estado lá como um diamante na terra escura. No instante seguinte, estava novamente no mundo caminhando entre bilhões de outros seres. Vi sobre suas obras o cansaço de seus membros e de seus corações. Vi a tristeza de seu ânimo, o gelo de suas lágrimas solidificadas. Um amor profundo inundava meu coração. Vinha e partia de mim como o grito de um pássaro. Virei-me como se estivesse em fuga, caminhando pelo mundo com firme determinação de encontrar o um país cuja imagem jazia escondida nas profundezas de meu coração. Sabia que existia inúmeros portadores do tesouro, que os que quisessem viessem comigo. Não era uma viagem para lugares distintos, pois esse país ficava mais perto do que mãos e pés. Para alcançá-lo, basta um passo, o passo da auto-revelação, da auto-revolução, perdão. é isso desejei com todas as forças, que a certeza da posse interior, da ligação com a centelha do único e verdadeiro ser em nós, possa acompanhar-nos, iluminar-nos e guiar-nos em todos os nossos caminhos. Belíssima essa introdução, Uh, ainda uma frase, abraçaram-se antes de partir, o discípulo agradeceu por aquelas palavras, como um filho de Deus que é eternamente grato pela dádiva da vida. Até aqui pessoal, algum comentário, alguma pergunta? nenhum Ok, vamos adiante, então. A sequência uh, vem mais um texto, mais um poema. Quase todos os capítulos são abertos com poemas. Eu sou. Eu sou a luz. Eu sou a escuridão. Eu sou a eternidade. Eu sou o tempo. Eu sou o universal. Eu sou o individual. Sendo dois, sou um. Sendo um sou dois. Enquanto eu for dois, não serei o uno. Enquanto eu não for o uno, serei o dividido. Enquanto aquele que não é, enquanto aquele que é, não for em mim, serei a sombra de mim mesmo. Enquanto o verdadeiro eu não for em mim, serei a sombra do meu eu transitório e fugaz. Enquanto o olho que tudo vê não se abre em mim, Vagarei nas sombras da minha própria escuridão. Nessa hora, a voz do insondável se eleva em meu ser e com seu fogo silencioso me diz Torna-te consciente, consciente de ti mesmo, consciente da única consciência, consciente de que és aquele que procuras, consciente de que já és aquele que tudo percebe. Levanta os véus da tua alma, Levanta os véus dos teus pensamentos fugazes. Levanta os véus de tuas emoções rodopiantes. Levanta os véus das tuas sensações passageiras e contempla. Sim, contempla a luz que já habita em ti. Contempla a vida que já deflui de ti. Contempla a ti mesmo no espelho refulgente de tua consciência. Tu és o próprio News. Tu és o, pobre, o próprio Pai-Mando Rei. Tu és aquele que é. Esse texto ele é belíssimo, porque ele fala, num primeiro momento, da nossa dualidade. Nós somos seres duais na, na manifestação. Aliás, tudo o que há na manifestação é manifesto a partir da dualidade, energia e matéria. Em nós, isso é representado pelo corpo e pela mente, que forma a nossa personalidade. A nossa personalidade e a autoconsciência dela é essa voz que grita constantemente em nós e que não permite que nós ouçamos a voz do nosso verdadeiro eu, da nossa real essência. Num segundo momento, ele vai falar Exatamente desse processo de autoconhecimento, de você voltar-se para dentro. né? A gente busca muito explicações do que acontece conosco e de tudo aquilo que nos rodeia, externo, fora de nós. Né? Às vezes a gente pensa, eu estou passando por essa situação por causa da inveja do vizinho, estou passando por essa situação por causa da minha mãe, por causa do meu pai, que não me deu isso, não me deu aquilo, não me deu aquilo outro. Isso é muito comum. Né? Ou estou nessa situação porque é, alguém uh, puxou o meu tapete no emprego, hoje eu estou desempregado e tal. E a gente não volta para a própria consciência, para dentro, para buscar dentro de si as respostas. E essas respostas estão dentro de nós. Assim como a nossa real essência está dentro e não fora. A centelha, a chispa divina, a, o, o fragmento de Deus em nós está aqui dentro, e não fora, e não entronizada, distante, exigindo de mim que eu me apague, porque a minha natureza é impura, e essa impureza me impede de tocar, de tangenciar esse divino. Muito pelo contrário, ele está dentro de nós. Os egípcios tinham uma figura muito interessante, do Deus Amon, que era o Sol, mais tarde vai virar Amon-Ra, um sol representado com muitas mãos. Então, quando você abre a sua janela de manhã e os raios de, do, do sol te toca, é a mão de Ra, de Amon-Ra, tocando você, é o divino tocando você. O sol, na filosofia, sempre é a representação do bem, a luz do bem que te toca, a luz superior, a luz primordial que te toca. Então, você precisa entender que essa luz toca você e que você tem essa luz dentro de você. Né? Então, à medida que você se torna consciente de, de, de, de ti mesmo, tu vai se despertar para o fato de que essa luz já te habita, essa vida já te habita, essa luz, essa consciência já é sua. Já está aí, basta apenas você se conhecer para que possa, então, ela estabelecer um domínio sobre a tua materialidade. Vamos ao capítulo 1, um, consciência eu e nova consciência. Quatro perguntas né, que serão respondidas ao longo desse capítulo. O que é a consciência? Qual a sua origem? onde ela se encontra e como podemos defini-la. Como eu disse no, bem no início, aquilo que for possível eu comentar, né, que a minha consciência uh, e uh, o conhecimento que tenho me permitir comentar, eu comentarei, certo? Somos situados no tempo e no espaço. Então, como se diz no jargão popular, é o que temos para hoje. O importante é que nós, façamos essas leituras e que a gente comece, então, a voltar a nossa atenção para esses princípios, para esses ensinamentos. É comum o buscador da verdade se perguntar sobre o que é a consciência, sobre a diferença entre consciência eu e nova consciência, sobre a coexistência de duas consciências diferentes que não se comunicam, e sobre como ocorre a transformação da consciência. Essas perguntas são essenciais para o caminhar na senda, pois a transformação da consciência é a única base sólida para o qual qualquer processo de transmutação pode ocorrer. Quer dizer, uma consciência elevada, uma nova consciência só pode se estabelecer em nós a partir do momento que a velha consciência é suplantada. E aí a gente pode recorrer aos, aos contos arturianos. Né? A gente vê lá Luther Pendagon, que é, ele tenta puxar a espada cravada na pedra, mas ele não consegue. Né? Então a gente tem a espada representando a vontade, a nossa porção mais elevada, cravada na pedra, que representa a materialidade. Ou seja, a, a, a vontade, aquilo que é mais sublime em nós, atravessando toda a materialidade. O velho útero pendragon o pai, ele tenta puxar, mas ele não consegue, ou seja, a nossa, com a nossa velha consciência, a gente não consegue dominar a vontade, trazer a vontade, desprender a vontade da matéria para que ela sirva. Ao seu propósito, uma espada cravada na pedra não cumpre o seu papel na existência. Você não pode usar a, a, a, a espada, que é uma arma, para guerrear, para se defender, se ela estiver cravada numa pedra. Então, a vontade só serve a sua finalidade elevada e maior se ela estiver desprendida da matéria, ou seja, se a matéria não dominar essa vontade. Tá? Então, por isso que uh, o pai não consegue tirar. Então, o Pendragon morre e nasce o filho, Arthur Pendragon. Esse sim, retira, consegue retirar a espada da pedra. Ou seja, a nova consciência, a consciência renascida, a consciência elevada, a consciência superior, consegue se desprender da, ma da matéria, fazendo com que a espada possa cumprir o seu objetivo, a sua função, a sua finalidade. Então, a nossa vontade, a nossa porção mais elevada, ela só vai se manifestar, de fato, só vai cumprir o seu papel em nós se a nossa materialidade for dominada. Para quem está na senda, saber o que é a consciência equivale ao arqueiro. Para quem está na senda, saber o que é a consciência equivale ao arqueiro é enxergar o alvo. Sem a visão do alvo, de nada vale o arco, as flechas e a pontaria. Sem conhecer o que é a consciência, de nada vale os esforços para transformá-lo. Tá? É muito comum a gente encontrar é, irmãos de caminhada que dizem "Ai, ah, mas olha... Eu me esforço, eu, eu, eu oro, eu faço reza, eu faço promessa, eu estudo, eu, mas eu não saio do lugar, é como se eu não saísse do lugar, é como se eu ficasse andando em círculos. Você não está olhando para o alvo. Você não sabe o que, é, o que é consciência, como que você vai. Então, conhecê-la para dominá-la. Para fazer com que essa velha consciência morra e dela renasça uma nova consciência. Então, ele faz aqui essa, essa, essa comparação, essa parábola com o arqueiro. Se o arqueiro não vê o alvo, ele, obviamente, vai atirar flechas ao léu. É como, nós sem, sem sabermos o que é a consciência, é como um arqueiro cego atirando flechas ele vai atirar, vai atirar, vai atirar e nunca vai acertar o alvo. Porque ele não consegue vê-lo. Então nós precisamos, antes de tudo, antes de qualquer passo na senda, no caminho, a gente precisa saber o que é consciência. A gente precisa se despertar para o fato de que nós não sabemos. Que nós precisamos aprender e precisamos, além disso, ter ânimo, de aprendiz. Sem o conhecimento é impossível qualquer transformação. Todo esforço será em vão se não conhecer. É necessário conhecer. Né? Às vezes pode pensar, não, mas claro, sabe alguma coisa? Sim, a gente sempre sabe um pouquinho. Né? mas a gente tem que ter a consciência que de tudo o que há para saber, o que sabemos é nada, não representa grande coisa. E que a gente vai passar a vida inteira caminhando na senda e sempre haverá algo para saber, para conhecer. É fácil perceber como nos perdemos no cipoal de conceitos do mundo interior, sem saber ao certo o que eles significam. Dessa forma, muitas vezes nos vemos falando a respeito da demolição da velha consciência e dos esforços necessários para o renascimento da nova consciência, sem que tenhamos clareza interior sobre o que é a própria consciência. Esse hábito equivale a um arqueiro lançando flechas ao léu, na vã esperança de que alguma coisa delas, por mero acaso, atinja o alvo que alguma delas, por mero acaso, atinja o alvo almejado que ainda não se encontra, que ainda se encontra invisível para ele. Por essa razão, o primeiro esforço de quem está na senda deve ser o de adquirir o conhecimento mínimo a respeito de si mesmo, para que possa, ainda que de maneira um pouco incerta e vaga, enxergar o alvo interior para só, então, mobilizar-se e colocar-se a caminho. Um exemplo disso, uh, eu vou utilizar meu próprio exemplo, tá? É, eu quebrei muitos celulares, acho que uns quatro aparelhos, tá? na parede, no chão, quebrei teclados de computador, quebrei notebooks, tá? porque é, eles travavam, não respondiam na hora que eu... Uh, precisava que eles respondessem, né, eu me enchia de cólera, cólera e ia tentar resolver aquilo, só que eu não sou um técnico para resolver, e isso acabava, obviamente, quase sempre em quebra do aparelho. E eu não sabia por que acontecia. Depois que passava a cólera, né, que eu via o prejuízo que eu tinha me causado, né, eu começava, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? E eu nunca chegava a uma resposta. Eu não conseguia entender, eu não conseguia enxergar o porquê que isso acontecia. Eu ficava buscando fora de mim N motivos para isso acontecer. Não conseguia chegar a uma resposta exatamente porque a resposta estava dentro de mim. Eu precisava olhar para mim e buscar essa resposta dentro de mim, compreender isso só que eu não fazia isso a partir do momento que eu desperto e que eu começo a ter algum conhecimento sobre consciência e começo a ver a necessidade de mergulhar nos meus porões, de abrir essas gavetas, iluminá-las eu começo a ver que o problema da quebra do, do, dos aparelhos nos momentos em que eles travavam estava ligada as minhas emoções que não tinham controle eu não tinha controle algum sobre o meu corpo emocional então eu comecei a observar eu não passei a não me culpar mais eu passei a me observar ou seja antes eu ficava como um arqueiro cego ou como um arqueiro que fica tirando flechas na esperança de que alguma atinja algum alvo que eu não consigo que que ele não consiga ver. Assim era eu, né? Eu olhava, olhava para um monte de coisas, tentando entender o que me levava a essas reações e não conseguia ver nada. Num determinado momento, eu consigo perceber que as minhas emoções precisavam de controle, precisavam ser compreendidas, precisavam é, é, é, ser conhecidas para que, então, eu pudesse controlá-la. A partir do momento que isso acontece, né? Às vezes ainda, não vou dizer para vocês que esse problema está totalmente conhecido, dominado por mim, porque não está, mas, às vezes ainda, eu tenho vontade né, de jogar um aparelho assim, de um celular na parede, mas não faço mais isso. Né? Porque eu já compreendo que isso é uma reação instintiva do meu emocional. Então, eu preciso controlar, e não ele me controlar. Sou eu que tenho que ter o controle. Então, o que, que eu faço? Eu fecho o computador, eu deixo o celular ali e vou fazer outra coisa. Aí, quando passa o calor do momento, eu volto ali, normalmente o computador já destravou, eu já entendo que é próprio de um aparelho como esse, né, um computador, um celular, travar. É próprio. Até a gente trava, eu no momento estou travado. Né? Eu tive uma crise essa semana de, de artrite no meu quadril, e eu tô travado, né? Só que eu já entendo que eu não sou o corpo que eu habito. Eu sou maior que isso, por isso eu estou aqui conversando com vocês, né? O corpo pede que eu esteja largado na cama ou no hospital tomando corticoides. Só que eu não sou o corpo que eu habito. Eu sou algo maior e mais inteligente que isso. Por isso eu estou aqui. E com a maior satisfação possível para esse momento, porque eu sempre falo, é um dos momentos da, da semana, do meu dia, mais preciosos para mim, porque aqui eu interajo, eu socializo e eu aprendo. Vocês me permitem isso. Voltando ao texto, então. Uh, no começo, esse conhecimento mínimo necessário virá de forma externa, virá de fora. Né? E assim o conhecimento, e será assim um conhecimento de segunda mão. Porém, tão logo o buscador tenha recebido as instruções básicas, ele deverá se esforçar para converter esse conhecimento de segunda mão em um conhecimento de primeira mão, ou seja, em um saber com fundamento em sua própria experiência, em seu próprio reconhecimento interior. Ou seja, tudo aquilo que nos é ensinado por um mestre, ou por um discípulo mais avançado do que nós, por um buscador mais à frente na senda do que nós, tem que vir, tem que entrar, né, esse conhecimento de segunda mão tem que vir, tem que ser recepcionado, tem que ser acolhido por nós, mas não deve ficar só no acolhimento. Tá? só na recepção, nós temos que pegar esse conhecimento e nós temos que aplicar na nossa vida, nós temos que vivenciar, senão, nada vai mudar, nada vai sair do lugar, você não vai caminhar, o caminho é feito ao caminhar, à medida que você recepciona e acolhe esses, aco... esses ensinamentos, e você pratica, você começa a caminhar, você começa a construir o seu caminho, Certo? Você começa a ir adiante. Ah, há uma figura é, que exemplifica bem isso. Né? Parece meio esdrúxulo, mas é, é muito bom para a gente exemplificar. Né? Você pega um medicamento qualquer, aqui na minha mesa até tem, se eu ficar olhando para esse comprimido aqui, que é um comprimido de cloridato de ciclobrenzato. Benzaprina Ciclobenzaprina Se eu ficar só olhando para ele Ele vai fazer efeito em mim? Não vai, né? Não vai fazer efeito Se eu ficar recitando o nome dele ah? Cloridato de ciclobenzaprina Cloridato de ciclobenzaprina A minha doença vai ser curada? Não vai é. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que romper a cápsula, eu tenho que pegar o comprimido, ainda que amargo, ainda que doído, eu tenho que tomar. Percebem? O conhecimento só vai surtir efeito na nossa vida a partir do momento que a gente colocar esse conhecimento em prática. Não adianta você olhar para a senda né? olhar para o caminho, olhar para a montanha do eu, fala assim, nossa, como que é alto, como é íngreme. Deve ser difícil subir, né? e sentar. Nada vai acontecer. O, o que vai acontecer é você ver os irmãos que passar por você pelas costas, porque eles vão subir, eles não vão sentar. Né? Trataremos aqui de um conjunto de conceitos fundamentais do ensinamento universal, esperando que sejam utilizados como ferramentas de trabalho interior para converter a própria experiência em e vivência em sólida base de conhecimento de primeira mão. Isso que eu falei para vocês. Não adianta você pegar o remédio e ficar olhando para ele ou recitando o nome dele. Por amargo que seja, você tem que tomar. Né? Então, esse conhecimento tem que chegar, tem que ser acolhido E você precisa aplicá-lo no seu dia a dia A gente tem um momento de reunião, de vivência, de experiência né? As escolas espirituais, é, ela, elas é, funcionam exatamente para provocar no discípulo, no buscador né? e, é, é, Essa chama, para acender essa chama Mas você tem que levar essa escola espiritual, os ensinamentos para o seu dia a dia, para a sua semana. Não adianta nada você receber o, os ensinamentos, acolher os, os ensinamentos e colocar ali no sexto setor. Sabe qual é o sexto setor? Aquele que encaminha tudo para o lixo. Né? Então você precisa, além de receber e acolher, aplicar. Então, receber, acolher e aplicar. R-A-C. Lembrem dessas palavras, receber, acolher e aplicar. Receber, acolher e aplicar. Isso é disciplinarmente até que o preceito se torne natural para nós e guie os nossos movimentos pela vida. O primeiro conceito fundamental é que em todo o universo existe apenas uma única consciência, assim como as águas dos oceanos são apenas uma única e contínua massa da mesma água que se toca e se interpenetra ao redor de toda a Terra. Você tem um grande oceano com águas. Você pega uma gota, você tira uma gota e separa do oceano. Aquela gota é água do oceano, é só uma gota. Você torna ela para o oceano ela é absorvida pelo oceano. Então, nós temos uma chispa, nós temos uma centelha, nós temos um eu primordial, uma consciência primordial que está em nós, mas ela está em latência. Essa consciência, ela precisa, né? essa chispa, ela precisa ser conhecida, ela precisa dominar a... A, a, aos veículos que conduzem essa, essa, essa chispa, essa centelha, para que, então, de posse da, de toda ampliação consciencial, essa chispa possa voltar a integrar o todo, a integrar o uno. Assim como uma gota retirada do oceano não é o oceano, mas ela contém a essência do, do oceano, nós somos uma chispa, do todo, do uno, que contemos a identidade desse uno, desse todo, e que, com a expansão da própria consciência, com estabelecendo o domínio dessa energia, dessa chispa, sobre os veículos na, no, nos quais ela navega, tá? mais para frente a gente vai falar sobre esses veículos, então, ela se torna apta a voltar a integrar o todo, a, a, a gota a ser devolvida ao oceano. O segundo conceito fundamental é que essa consciência una e única se desdobra em espírito e matéria, dando início a toda manifestação universal de maneira plenamente integrada no todo uno do universo. Ou seja, tudo que é manifesto é dual é composto de energia e de matéria. Tudo tem a energia, tudo tem a matéria. Clotino vai dizer que há um uno, a partir desse uno é projetada uma dualidade. A partir da dualidade, então, é criado o ser. Surge intelecto e alma, a dualidade. Nesse sentido, a filosofia clássica, tradicional, vai concordar. Tudo o que é manifesto é dual. Espírito, matéria, energia e matéria. No nosso caso, mente e corpo que forma a personalidade. Somos essa personalidade? Não somos essa personalidade. Essa personalidade é um todo de, ve de um veículo que conduz a nossa consciência. É exatamente a barca no qual essa consciência navega. A consciência uni, una é única, mantém. Os, a consciência una e única mantém seu reflexo em cada partícula e em cada ser que se manifesta no universo. É a ideia da mônada, né? o centro e todas as células que gravitam em torno desse centro são ligadas a ela possui a identidade do centro, todas essas células. Assim como cada partícula é tanto uma unidade individual quanto a parte indissolúvel do mesmo todo uno, assim também a consciência é tanto a força que une o todo quanto a que se manifesta em cada uma de suas partes. Em outras palavras, tudo é um. Todos os seres são ao mesmo tempo a parte e o todo. Ou seja, em cada um de nós existe uma partícula do todo. Nós não estamos separados. Bakitim diz que não somos isolados. Né? Nós estamos todos conectados, embora não percebemos mais essa conexão. Tá? Então, somos ao mesmo tempo uma parte e e somos ao mesmo tempo o todo. Por quê? Porque existe algo em mim que liga a cada um de vocês, a cada ser na existência. Por isso, somos uma parte e somos o todo ao mesmo tempo. Estamos gravitando em torno de um único centro. Esse centro ele é refletido em cada partícula, em cada um de nós. Dessa forma, a consciência é a grande força unificadora do universo, que dá coesão, continuidade e unidade a tudo o que existe. Se não fosse isso, é claro, tudo seria um caos. Mas a vida não é caos, a vida é cosmos. né Então, é exatamente a consciência que une, que dá coesão, que dá continuidade, que dá unidade a, a tudo que existe, que une de maneira indivisível a parte e o todo, que dá uniformidade e continuidade aos infinitos níveis de manifestação no universo, do micro ao macro, e novamente do macro ao micro. A consciência é a própria imagem do absoluto, projetada como fator de união permanente entre o espírito e a matéria. É referindo-se a isso que Hermes Trismegistus afirma. Assim como é em cima, também é embaixo. Isso é a lei da correspondência. Tá? Então, tudo o que está no centro disso tudo está contido nas extremidades, ou seja, em todas as células que circundam essa mônada. tá? O uno, o absoluto, se converte no Logos Tríplice, mais para frente a gente comenta o que é o Logo, Logos Tríplice, formando desde uma partícula subatômica até o corpo do universo por meio de três princípios universais indivisíveis, o espírito, a matéria e a consciência que os unem. Até aqui foram apresentados os dois primeiros conceitos fundamentais do ensinamento universal, a existência de uma Única consciência em todo o universo, a consciência e dois, né? A consciência como a grande força unificadora do universo. Então a gente está falando aqui de uma única consciência e da primordialidade dessa consciência que vai unificar a tudo. Exatamente essa consciência, é dessa consciência que vem a voz do silêncio. Bom, viemos até aqui, tá, pessoal? Uh, vamos ficar por aqui, já assinalei aqui no, no, meu, no meu livro, onde, até onde a gente leu. Uh, eu não vou é, levar mais adiante, porque agora uh, vem um outro assunto, que é o terceiro conceito fundamental, né, os três atributos uh, que a consciência vai adquirir, identidade, percepção e manifestação, e uh, o, os os níveis de, de dispersão que cada um desses atributos vai ganhar com a autoconsciência, com o desenvolvimento da, da consciência eu. Né? A gente se difere dos animais pela consciência individual que temos. Né? Os animais, eles têm um nível de consciência, essa consciência é coletiva. Eles é, é, é, se reconhecem por grupo, né? por espécie, por... Uh, nós somos diferentes, nós temos uma é, despertamos uma consciência autocentrada e essa consciência autocentrada ela vai fazer com que surjam aspectos em cada um desses atributos da consciência que vão é, fazer surgir aquela prisão autocriada que foi referida naquele poema que a gente leu antes da, do início da nossa introdução tá uh, É isso, pessoal, que eu tinha para passar com vocês e para comentar. Eu espero é, não ter é, devagado demais, também espero não ter tornado o assunto complexo. Tá? Eu espero que tenha, os meus comentários tenham deixados, de, deixado o, o assunto um pouco mais palatável. É, como eu disse para vocês, esse texto... Ele pode parecer muito complexo, a depender do, do nível de consciência que a gente tenha, tá? Do nosso estado de, de dormência, de latência ou já de, de, de, de estar desperto, né? Uh, ele pode parecer, às vezes, né, uh, mais complexo, às vezes mais, uh, mais fácil, mais palatável. Tá? E, uh, dito isso, eu abro para, se vocês quiserem comentar, se vocês quiserem trazer alguma contribuição, curiosidade, pergunta, é, esse é o momento. Eu estava acompanhando a leitura, né, Prostinho? Assim... E aí, então, o que que a gente... Eu não sei se eu, se eu vou falar besteira, tá? Mas é um comentário, assim, tipo... Toda pergunta, todo comentário é válido. A gente, é que a gente faz parte de um todo, certo? Isso. A gente não está fora do universo. É que muitas vezes a gente acha que as coisas acontecem ao contrário, de fora para dentro, mas na verdade é o... o caminho é inverso, é de dentro para fora. Exato. Exato. Né? Então, isso que eu entendi, que quando você fala ali na questão da gota d'água, né, no mar, né de toda aquela parte de, de, da, da consciência, eu acho que quando a gente toma consciência que a gente faz parte, do, que o universo, é, não, a gente não está fora do universo, a gente está dentro do universo, a gente consegue fazer essas mudanças, né, essas reflexões assim, que a gente, uma coisa que vem de dentro, né? Sim. E aí a gente se torna mais, como é que é, se, se paulatável, palpável, assim, né? Da gente, sim entender, né? Começar o entendimento, né? Eu penso isso. Sim. É, a, a gente é, se acha superior na criação, né? É exatamente pelo, pelo grau de, de, de autoconsciência que somos capazes de desenvolver, né? pela autoconsciência que somos capazes de desenvolver. Né? Uh, e aí a gente vai né, é, se afastar uh, desse todo, dessa conexão. A partir do momento que a gente deixa essa, essa consciência coletiva né, que é comum aos animais, a gente participava disso. Né? Estima-se que há 70 mil anos atrás, ou mais, né, nós tínhamos essa consciência coletiva, e aí a gente estava integrado, né? a, a gente vivia integrado ao todo. A partir do momento que a gente desenvolve a, a autoconsciência e gera essa consciência, eu, a gente vai se sentir Uh, superior, a gente vai se afastar, a gente vai se sentir desconectado dessa, desse todo da natureza, desse todo do universo. Vamos nos sentir seres à parte. Né? E aí é que vai surgir o mito do paraíso perdido. As raízes, o fundamento do mito do paraíso perdido está exatamente no desenvolvimento da nossa consciência eu. A partir do momento que nós deixamos de ser coletores, de nós, que nós deixamos de utilizarmos da natureza para a nossa sobrevivência, e passamos a nos situar acima na cadeia alimentar, passamos de dominados a dominadores da natureza, a gente vai desenvolver, então, essa noção do paraíso perdido. Esse mito vai surgir exatamente daí. Nos apartamos da natureza. E é preciso a gente voltar a integrar, porque a gente não está desconectado. Nós somos só células desse corpo chamado universo. O que acontece com uma célula do nosso corpo que deixa de trabalhar, é... de forma producente para esse corpo que decide trabalhar sozinha que decide não é, é, cumprir o seu papel nesse corpo cada uma tem a sua função cada um tem o seu papel a desempenhar a partir do momento que a célula deixa de cumprir isso ela vai se tornar uma doença e ela pode matar, inclusive, o corpo todo. Então, o que, que nós estamos fazendo com essa nossa desconexão com o todo? Nós estamos provocando uma doença nesse corpo chamado universo. Tanto que esse mesmo universo, essa mesma natureza, vai responder a isso. Os efeitos a gente sente aí. Secas, tempestades inundações, invernos rigorosos, calor cada vez mais rigoroso, no caso de Cuiabá. Né? Então, essa nossa desconexão, a partir do momento que a gente cria essa consciência autocentrada, essa consciência eu, vai fazer com que a gente tenha essa noção do paraíso perdido, né? essa, essa noção da desconexão. A gente vai lá na natureza simplesmente é o lar de tantas espécies, a gente vai lá simplesmente derruba, porque a gente se sente dono de um pedaço de, de, de chão. Olha quão triste isso é. Há quantos milhões de anos o chão está aí? Você chega, paga um valor por ele, tem um papel na sua mão assinado e você se acha dono desse pedaço de chão. Você que vai viver 72 anos 73, 75 anos, e vai morrer. Vai ser desintegrado por esse mesmo solo que você diz ser dono dele. Alguém mais quer comentar, quer fazer pergunta? Júnior eu quero sim, padrinho, só que eu estou tentando lembrar uma parte que o senhor falou, eu vou ter que reassistir a aula para lembrar. Aí eu pergunto no seu pessoalmente. Mas okay. eu queria fazer um comentário sobre, sobre a aula também, que é o seguinte: quando a gente começa a, a caminhada né, e olhar para dentro da gente, nosso, e ao nosso encontro, é, eu acho que a parte mais difícil realmente é aceitar que a gente está trilhando esse caminho né e o que ninguém conta uh, acho bonito até quando a gente tem as aulas, a gente começa a se questionar a conversar, é porque a gente descobre que a prática é muito difícil você Sim. dominar o seu eu, dominar o seu interior dominar a sua mente né para aquilo, uh, aquilo que realmente define você é totalmente cansativo também, eu estava pensando aqui enquanto o senhor falava é como se fosse uma abstinência, né? Porque o seu cérebro isso. está tão é, habituado a repetir é, jeitos, maneiras, é, tarefas no cotidiano no automático, que quando você se depara tentando melhorar, sua cabeça vai contra você. E aí, que os seus conflitos internos, né? É, tipo, quem sou eu? O que eu estou buscando? O que eu quero ser? Por que eu estou fazendo isso? Então, acho que a aula de hoje só foi pontual em falar, né, é, todos os elementos, todos os textos que o senhor citou hoje também na leitura, me remeteu a isso, ah, porque realmente eu me dando conta que depois que eu comecei a estudar e eu comecei a querer ser uma pessoa melhor, eu vi que minha cabeça também foi contra mim, né, então, é, quando o senhor cita o exemplo também de... Que o senhor quebrava os celulares, né? Não que o senhor que tenha controlado isso. Eu, eu me identifico com isso também. Inclusive, hoje eu passei por um momento de estresse, né? Desde a hora que eu acordei. E eu resolvi me silenciar, me calar, né? Porque eu sabia que a minha reação não ia ser boa. Só que aí depois eu tenho que lidar comigo, né? E reconhecer que eu escolhi estar assim. E tudo bem, né? Eu, paciência, eu vou ter que aprender até a dominar esse meu lado que não é tão legal é então, isso que eu queria compartilhar hoje. É, <risos> é uma a prisão... Mesmo. É a prisão então, autocriada, né? A partir do sim. momento... É a caverna de Platão, né? É a caverna de Platão. Você está ali acorrentado, você não pode nem se mexer. E é. a, a, a, tudo fica passando ali as sombras, né? Dizendo quem você é, o que você deve pensar, uhum. como você deve pensar, como você deve agir, né? tudo é auto-induzido. E aí, né? aqueles atributos uh, na consciência é, eu vai, vai gerar, a identidade, por exemplo, vai gerar identificações. A gente tem até um, um teórico famoso que uh, vai falar que não existe identidade, que o que existe são identificações só que essa identifi essas identificações elas são externas. Né? E elas não dizem quem somos, ela não traduz quem somos. Ela se resume a um amontoado fragmentado de percepções que são autoinduzidas, que são frutos do meio que nós nos encontramos. Né? É a prisão autocriada. A gente vai lançar mão disso para que isso. É, é, é traduza aquilo que pensamos ser. Tá? Então, a gente vai negar a identidade. E quando você olha para fora da caverna e vê a luz, quando você consegue se, é, colocar uma mão para fora das grades dessa prisão, imediatamente a sua mente que é serviu, que vai servir aos corpos manifestados, né, quem acompanha as aulas do canal Achei de Boa comigo, eu já falei bastante sobre é, os corpos manifestados e a tríade superior, tem alguma coisa no canal do Gefil a respeito disso também, né, sabe que a gente tem é, é, duas é, frações da nossa mente, dois aspectos da nossa mente, um que se volta para a manifestação. Essa faceta da nossa mente ela é perigosa, porque quando, quando, quando você tiver um pequeno vislumbre da tríade superior, da vida interior, da vida real, a sua mente vai, vai virar para você e larga a mão disso. Larga a mão disso. Agora vai, vai dar para esse tipo de coisa? Isso não existe. Vai ficar te tolindo o tempo todo. Né? A, a, a própria mente vai se voltar contra... Isso. Né? É a prisão autocriada. Ela vai, obviamente, é, é, é, ser utilizada, né? Esses, é, essas identificações que, que são criadas a partir da identidade. Ou seja, ao invés de você voltar para si, né? para dentro de si, e conhecer a, a sua identidade, aquilo que você é em essência, você se volta para o exterior e para as identificações. Então, aquilo tudo que você acha que você é, e aquilo tudo que dizem que você é, segundo alguns padrões, você vai, então, ter como sendo a sua real identidade. Né? Então, isso é a, a, a prisão que vai é, é, te, te manter cativo. Uh, nós temos... É, dois pedidos de fala. O primeiro é da Rosa Carolina. Por favor, Rosa. Então, é porque eu estava falando... Eu, a próxima coisa, comentário que eu ia fazer era o que o Júnior falou, essa questão de brigar com a gente mesmo, com a nossa consciência, né? É, o, a gente fala a questão de... Quando a gente começa a, a ter consciência das coisas que estão acontecendo, né? tentar, pelo menos, o nosso ego começa a, a, a, a brigar, parece que entrar em conflito, a gente entra em, em conflito com a gente mesmo, né? Então foi bem o que ele falou, eu ia fazer esse comentário aí, como ele falou, eu falei, é bem isso que eu penso também, é, é que é difícil na prática, né? A gente entende, mas quando a gente vai colocar em prática a gente acaba entrando em conflito com o, com o nosso ego, super-ego, né? E aí isso é bem, é, é bem complicado. Mas Sim. era isso que ele falou. Uhum. Ah, esses conflitos existirão. O importante, nesse, nesse momento que a gente está começando a voltar, né? se vocês estão aqui, algum nível de, de, de, de consciência, de, é, de ser desperto, né? já, já existe. Né? Então, por isso vocês estão aqui ouvindo esse monte de, de belateração minha sobre tudo isso. Né? Então, nesse momento, é importante tirar o, o, o juiz e o carrasco. Né? Você começa a olhar para você e aí começa a surgir conflito. Não dê voz ao conflito, não dê força ao conflito. Né? E não julgue. É importante isso. Não deixe de fora o juiz. Comece a se olhar, comece a se, se sondar, comece a, a, a, a se observar, mas sem julgar. O julgamento vai fazer surgir o conflito. É importante que a gente entenda que, para a filosofia clássica, o ego não é algo ruim. O ego faz parte da nossa tríade superior, daquilo que somos em essência. Então, o ego é aquilo que vai nos permitir, é o centro... É o nosso centro. É onde a gente vai estar apoiado para conhecer o mundo. A partir, conhecer o mundo a partir desse centro é o egocentrismo, é o ego centrado. E ele é necessário para que nós conheçamos a nós mesmos e para que nós conheçamos o mundo. Né? Aí é a frase do Pórtico de Delfos. Conheça a ti mesmo e conhecerás o mundo e os deuses, o universo e os deuses. Então, o ego, ele é o que somos em essência e ele é um centro que nos permite conhecer tudo o que há. Agora, o egoísmo é que é o perigoso. É ele que a gente tem que ter cuidado. Porque o egoísmo ele também se eleva. À medida que a gente abre uma gaveta no nosso porão e ilumina essa gaveta, espana, tira o pó, ilumina, o ego entende que aquilo ali já... O egoísmo entende que aquilo ali já está iluminado ele vai para um, um outro patamar. À medida que a nossa consciência sobe, o egoísmo também sobe. E aí a gente vai lidar com o egoísmo, vai lutar com o egoísmo para vencê-lo em um outro patamar, em um patamar mais elevado. É como se você saísse do primeiro andar, do térreo para o primeiro andar. O egoísmo sobe. E ali você vai ter novas provas para ver se você está mesmo disposto a caminhar, a escalar o seu eu. Né? Então, o egoísmo é o que Helena Blavatsky chama de é, heresia da separatividade. Heresia vem da palavra erectus, que significa escolher. Né? Então, a, a escolha pela separação. Então, o ego é o seu centro, é o que você é em essência. Conhecer o mundo, conhecer assim o mundo é o egocentrado, é o egocentrismo. Isso não é ruim, isso é bom, nos é necessário para que cresçamos. Né? Agora, quando você toma esse seu conhecimento a partir desse egocentrado como melhor, quando eu tomo o meu egocentrado, o meu egocentrismo como melhor de qualquer um na existência, por mínimo que seja, eu estou dizendo que eu estou separado. Eu escolhi separar, é a heresia da separatividade, isso é egoísmo. Então, a gente precisa é, desenvolver um, uma observação para a gente não deixar surgir o egoísmo. O egoísmo ele vai nos separar e vai nos afastar do todo, dessa conexão vai fazer com que essa chispa divina não seja apagada, porque ela não é apagada em nós, mas ela fique ali, em latência apenas, e que a voz dela não seja ouvida, nunca seja ouvida, porque aí a, a, a mente separatista ela vai estabelecer o de, domínio e ela vai ficar servindo a mente dos desejos, as nossas emoções, as nossas energias e ao nosso heterofísico que é tudo aquilo que é manifestado e que não nos conduz à tríade superior, aquilo que somos em essência, a vontade, a inteligência e a bondade. É, alguém mais tinha levantado a mão, é, que eu não me lembro mais, saiu aqui a marcação, quem quer então, falar? Sandra? Sandra? Eu, Vamos professor. Bem, então... É, o que eu ia fazer uma observação que, que me chamou a atenção durante a leitura, acho que foi respondido quando a, o Júnior e a Rosa perguntaram, né, fizeram o um apontamento. Foi é, o conflito do eu. Quando o senhor mencionou assim, a quebra do celular, vai, quebrou o celular, o, o computador. Então, é um conflito entre o eu. O eu já sabe que está errado. Fez uma vez, já sabe que está errado. Aí o eu entrou em conflito novamente, sabendo que está errado, mas ele foi lá e fez de novo. Então, é uma guerra entre o meu eu, que já sabe que tudo ali não está, e a consciência. Ah, eu, eu fiquei na assim, na ver... dúvida, uhum. nessa, nessa daí. Uhum. Na verdade, essa resposta é, do exemplo é uma resposta instintiva onde o instinto se sobrepõe. Ou seja, a nossa parte animalesca se sobrepõe à nossa parte espiritual, à nossa parte divina, à nossa parte ele elevada. Então, é, a figura do, do minotauro aqui é muito, é muito propícia agora. O minotauro é um corpo humano com a parte superior, o tronco de touro. Né? Isso simboliza, significa... A parte instintiva, emocional do ser humano, dominando ele. A parte animalesca dominando. Então, quando eu respondia, guiado pela cólera, eu respondia com a minha parte animalesca. Ali, a, a consciência eu, a consciência egocentrada, sem domínio da, da, da, do meu eu verdadeiro, respondendo. Tá. Por que, que isso acontecia? Bom, naque, naquele exato momento, eu não sabia. No fundo, lá no fundo, uma vozinha silenciosa dizia que não estava certo. Essa é a voz do silêncio, essa é a chispa divina. Isso é o que o Cláudio é verdadeiramente. Mas a minha mente estava tão perturbada, eu estava tão dominado pelas emoções, pelo meu corpo emocional, o grande é, é, é, animal para eu dominar nessa existência são as minhas emoções, né? eu já entendi isso. Ah, então, isso respondia, isso fazia com que a, a cólera dominasse e viesse essa reação, esse movimento. Num determinado momento, eu vou entender... E esse corpo emocional precisa de conhecer que essas respostas vêm porque eu não conheço. Então, a partir do momento que eu começo a olhar e começo a observar os movimentos desse corpo emocional em mim, eu começo a iluminá-lo. E aí eu posso antecipar as reações dele. É exatamente o domínio. Né? que a gente precisa, a gente precisa sair do animal montado no humano para o humano montado no animal, que é a figura do centauro, que tem a parte superior humana e a parte de baixo animal. Representa exatamente o domínio do, daquilo que é atributo humano sobre aquilo que é atributo animalesco em nós. Então, eu, eu começo a refletir, eu começo a observar e entendo. Hum, eu estou quebrando exatamente porque eu não estou tendo a consciência de que é próprio de um, de um aparelho, de um notebook, de um aparelho celular, com o tempo, travar. É próprio dele dar essa resposta. Só que não é próprio do ser humano quebrar um celular porque ele, ele travou, percebe? Então eu consigo antecipar as respostas. Se eu tiver a minha consciência iluminada, se eu tiver o conhecimento de que isso acontece comigo, então se eu estou de posse do conhecimento dessa iluminação, quando o telefone trava ou o computador trava, imediatamente eu vou fazer outra coisa antes que a, a cólera se instaure em mim, eu já corto a, a raiz dela. É isso que a gente precisa entender. Às vezes fica muito vago e difícil de entender autoconhecimento, autoconhecimento. Mas o que é se autoconhecer? É você olhar para dentro, para as suas sombras, se, se eu minto, se há um monte de gente dizendo que eu sou mentiroso, eu não devo atacar essas pessoas. Eu devo voltar a minha atenção para mim. Se uma, duas, três pessoas que funcionam para a gente como reflexo, como espelho, estão dizendo isso, algo de não verdadeiro deve estar em mim. Então, eu tenho que olhar e tenho que entender o porquê que isso vem, o porquê que a mentira surge. E aí antecipar sempre de posse dessa iluminação, do, do conhecimento, porque eu minto, eu posso antecipar, prever e cortar, como se diz, o mal pela raiz. Se eu sou uh, muito colérico e aí eu parto para cima, para agressão física, eu tenho que entender o porquê isso acontece. Entendendo isso eu posso me antecipar, e quando tiver aquela situação, um problema na minha frente, falar, não, para, aqui é o limite para mim, senão eu vou agredir. aqui é o limite, para, chega, para mim deu, entendeu? É o que acontece comigo hoje, quando o, o celular começa a rodar ou, ou, ou o notebook começa a rodar, que eu percebo que travou, eu largo o que eu estou fazendo. Pode ser o que de mais importante for, eu largo e vou fazer outra, outra coisa. Eu toco uma música, que eu sou músico, eu, eu, eu, eu, eu leio um livro, eu vou fazer uma atividade doméstica, quando eu volto, o, o celular ou o notebook já está respondendo de novo e eu não tive a resposta colérica, a resposta do animal. Tem um, um texto oriental muito interessante que é uh, de um homem, um touro, uma corda e, um, uh, e uma, um, um instrumento. Inicialmente, são figuras que contam uma história. Inicialmente, o homem só consegue ver a parte traseira do animal. Então, quando a gente... Cons... Isso está representando nós, a nossa consciência e os nossos defeitos, as nossas sombras. Quando a gente começa a olhar, a gente não vê o todo desse animal. A gente não vê o todo do defeito. O Cláudio é colérico, mas eu não consigo ver o todo disso. Eu, eu, eu vou fazer uma pequena ideia disso. Eu vou ter um pequeno vislumbre disso. É como se eu visse apenas a, desculpa o termo, a bunda do boi ou o rabo dele. À medida que eu vou me aproximando, eu vou vendo mais. À medida que eu vou observando, eu vou tendo maior consciência disso. E a corda vai servir exatamente para eu laçar os pés. O ponto fraco do boi é o pé. Você laçou o pé, você puxa, você derruba. Eu já fiz isso porque eu morei na roça durante muito tempo. O ponto fraco de um boi é o pé. Laçou o pé, puxou, você derruba. Pode ser o boi mais pesado que tiver. Então, o que a gente tem que fazer é observar o nosso defeito, a nossa sombra. Para cada sombra existente, para cada defeito, há uma qualidade. Então, a gente tem que olhar, tem que, como diz lá em Rondônia, pagiar esse defeito. E, no descuido dele, passa a corda, puxa, derruba. Ou seja, você observou, você vai conhecer. O efeito, primeiramente, depois a causa disso. Conhecendo a causa, você estabelece um domínio. Estabelecer o domínio, ah, vou matar o boi agora, vou matar o defeito infelizmente sinto muito, isso não acontece. Você vai fazer o boi trabalhar para você, você vai fazer esse, esse defeito trabalhar para você, você vai estabelecer um domínio sobre ele. O animal dominado vai fazer o que você quer. Conhecendo ele, você vai poder caminhar em direção à qualidade. E é isso que a gente precisa fazer. Autoconhecimento é isso. Você olhar para sua própria consciência todos os defeitos do mundo existem em potencial e você não se assuste com a minha afirmação. Existe. O ser humano que mata uma barata tem capacidade de matar outro ser humano. Você está tirando uma vida da mesma forma. O porquê que você não mata um ser humano? Porque existem leis e você terá que pagar um preço se você fizer isso. Agora uma barata não mas se você matou uma barata, essa debilidade de terminar a vida existe em você. Né? E aí por isso que existem leis, existem religiões, são é, é, é, limites legais e morais impostos para que você possa manter um padrão de civilidade. Então, todos os defeitos do mundo existem em potencial no Cláudio. A falsidade, a mentira. O porquê que o Cláudio não mente, porquê que o Cláudio não é falso? Porque já existe uma certa consciência sobre isso. E a partir do momento que você conhece e você ilumina isso, você domina isso, você vai caminhar para a virtude oposta a isso. Né? Falsidade, a verdade. Você vai em direção à virtude. E aí, é óbvio, com a disciplina, você praticando essas, essas ideias, você vai conseguir, com o tempo, fazer com que as suas respostas à vida sejam guiadas pela virtude e não pela debilidade. É isso. Eu espero ter respondido, ou ter complementado. Algum comentário mais? Pergunta? Se não, então, vamos encerrar. Meu muito obrigado a todos que aqui estiveram. É, a gente não tem dias fixos, Tá, para essa nossa leitura comentada, nem para as aulas de introdução ao autoconhecimento, tá, a gente faz é, meio aleatoriamente, uh, e aí a gente vai divulgando nos grupos, então, para os que, que gostaram dessa leitura comentada, fica o convite para ficar atento aí aos grupos, uh, para a nossa próxima leitura comentada, a gente vai continuar esse capítulo, que é muito bom, tá, ele vai falar exatamente dos três aspectos ali é, da nossa consciência e o que eles geram a partir da consciência eu, da consciência autocentrada. Uh, e também fica o conhecimento, uh, uh, o convite, desculpa aí uh, uh, agora o meu erro, fica o convite para conhecer as aulas de autoconhecimento e também para conhecer os nossos dois canais no YouTube, o canal do Gefil é, Licor de Pequi, que é o nosso grupo de estudos, e o canal Axé de Boa, que é uh, um, um canal voltado mais para a teosofia. Uh, dona Laura pediu a palavra, mas caiu. Eu acho que é isso. Meu muito obrigado. É, esses momentos são muito importantes, porque me permite aprender um pouco mais sobre aquilo que ensino minha gratidão, conto com todos novamente na nossa próxima reunião. Excelente final de domingo para todos, excelente semana. Ficamos por aqui. Gratidão, até mais. Até mais. Obrigada, prof. Tchau, tchau. Tchau, tchau.